Pessoal do canal do Cício e da Madalena Nós estamos na cidade de Poço Fundo Aqui está o meu primo Que vocês Alô. já conhecem Atrás aqui está a Madalena E nós estamos indo Ali na Copfan Para buscar a esposa Do Toninho, que é a minha prima Rosinha E o que é a, a E nós vamos aprender Agora um pouco sobre café orgânico <risos> É, Copfã é uma, é uma cooperativa? Cooperativa de Produtores Familiares de Posto Fundo Fala e Região. Cá. Fala pra cá agora. A cooperativa de Agricultores Familiares de Posto Fundo e Região. Olha aqui. Que é aqui, é aqui embaixo, ó. Aqui, ó. E pensa num café saborosíssimo que sai daqui, gente. Eu tive o privilégio de tomar já. Ai, mas é bom demais, viu? Bom, bom demais da conta. Bom demais da conta. Olha lá, pessoal. Tá marcado ali. Copifã, aí vem cadeia do bem, do grão para a xícara, construindo uma cadeia do bem. E aqui está a entrada, né? Eu não sei se pode gravar, então eu só vou gravando só até aqui. Se depois eu não puder gravar eu paro. Toninho, você sabe se eu posso entrar gravando aí ou não? Pode? Posso? Então lá, tá liberado, gente. Então aqui está o prédio onde a nossa prima trabalha. E já observei uma coisa que eles são muito amorosos no sentido de plantas, eles gostam muito de plantas, ó. Flores lindas aqui. É. Ali tá a minha prima, devidamente mascarada. Toninho, tem certeza? Tem certeza? É uma parte, na verdade, é que eu falo, são três núcleos. Tem aqui, tem o, o departamento técnico lá que são engenheiros agrônomos uhum. e lá para lá tem o, o armazém onde estoca o café. até? Bom pessoal, eu espero que vocês comecem a se sentir como eu estou me sentindo agora. Deixa eu primeiro fazer uma pergunta aqui. Bom dia. Bom dia Tudo bem? Tudo jóia Seu nome? Edivânia Edivânia Você trabalha aqui há quanto Edivane. tempo? Seis anos e meio Gosta? Uh, muito Pelo, pelo que eu vejo vocês amam, né? Isso é Eu que aprendi é que vocês são uma família Com certeza, né? a família né? Copfan E aqui o pessoal tem, gente, uma coisa maravilhosa Café de primeira qualidade, tá? Eu estou mostrando pra você aqui, ó A Copfã ela produz café feminino, como vocês podem ver o preço, R$31,00, agora eu digo para vocês o seguinte, meio quilo, mas vocês vão estar tá tomando café, gente, C-A-F-E, café. Fala para nós explicar tá? o que, que é, o que consiste o café feminino. Fala pra nós, rapidinho. Então, o café feminino, ele é um café produzido pelo grupo de mulheres que a gente tem aqui. A, a Copfã, a gente tem um grupo, né, que é o Grupo Move, Mulheres Organizadas Buscando Igualdade. Então, o grupo foi criado em 2006... E aí as mulheres, é, antes elas só né, acompanhavam os maridos, então elas não tinham direito a voto na cooperativa. E aí a partir de 2006 elas resolveram criar esse grupo, devido a uma uma das mulheres ter perdido o marido, né? E aí ela teve que acompanhar a, a produção, né? Uhum. E aí elas se uniram para poder estar participando, ter direito ao voto, tal. E hoje elas têm esse grupo que produz café, além de café elas têm produção de hortaliças, né? Tudo orgânico. Tudo orgânico. E ela desenvolve vários projetos, né? Através do, desse grupo e que tem a comercialização do café também. Bom, então é o seguinte. Como ela tá agora em atendimento, ela deu só uma pitadinha aqui para nós. Aqui nós temos, então, o café orgânico familiar, que nós tomamos ontem, né, Rosinha? Tomamos desse aqui ontem na casa da Rosinha. Nós temos as sacolas, que uma vez que você compra, você vai levar o café. Temos aqui também, gente, outros artigos, tá? Olha só, botas da CopFan. Aqui. Temos aqui também... Um, um, como, é, como é que eu poderia chamar isso daqui? Nós temos... A gente usa muito isso, né? pensei que tava aberto. A gente usa muito esse tipo de bota para andar na roça. É, tipo isso aqui, hein? né? É, igual a é, madalena tá aqui, pessoal. Né? É, é, tipo um né? coturninho feminino esse que dele tá com o jeito que é feminino também e temos também Boné, camiseta, camiseta que eles produzem capéus, chapéus que eles produzem tudo com a marca. é tudo com a marca e Continua aqui ó certo aqui em cima nós temos chapéus também masculinos e femininos e o ambiente é muito agradável o pessoal tá ali apreciando um café tá Vou mostrar para vocês aqui o cardápio. Ó. Interessante, gente. Olha, É feito é tudo é com, com café. café é, feito com de pó café. de café. É. É. Feito tudo com pó de café. É. E aqui deve ser deve ser coador de papel. Isso aqui, Toninho. É o que, que é? é? Deve ser coador de papel? É, é coador sim, Madalena. Você acabou de falar, é. ó. Aqui, ó. A prova tá aqui, ó. ó. É. É. É. Né? É papel de é. Papel de coador. É. E aí dentro vem. Menino. No cardápio, né? Que Café italiano, assim, brasileiro, amar, americano de e por aí vai. Que de Nossa. Agora eu vou dar uma saída com o meu primo lá pra fora pra gente Mas dar uma volta. Mostra vou mostrar pra vocês o painel da recepção da Cucufan. Certo? É. Bom, é gente, que é é, que gente, eu... Estou saindo daqui com a Madalena com a minha prima e com o meu primo porque nós a temos verdade, um compromisso. Mas aqui está a Rosinha, com esse coração que Deus deu para ela. Ela me deu aqui um, um folder Um aqui, folderzinho, um, um né? Um tipo de café. É, um folder. É, tem aqui café orgânico. Deixa eu ver. Eu, eu peguei para você foi esse roxinho. Hum. E peguei o um familiar. Aquele que você vai em casa. peguei esse. O roxinho feminino orgânico. Ah. E tá aqui a rosinha. Dando um presente para Madalena, que automaticamente é um presente para mim também. É, é para ele. né? É. São dois, são dois. Olha lá. E eu, eu fico sei. feliz por essa amizade que Deus nos tem dado. É feminina. E aqui diante da, é e do logo é tá da Copfana, que beleza. Ah, obrigada. Vamos lá então, um abraço nela. Ah, <risos> essas duas, é uma benção de Deus. Aqui estamos então, diante da, do logo da Copfana.